Boa tarde e... Boa noite. Para você, dependendo do horário que você está assistindo. Então, a gente vai fazer... Acho que a gente vai fazer? Eu vou ligar para meus amigos. Bom, ela vai ligar para meus amigos e eu vou ligar para as amigas dela. Para saber né, quem tem os amigos mais confiáveis. O que você acha disso, Carolina? Muito bom. Quem tu acha que tem o melhores amigos, você ou eu? Você. Acho acha que os amigos vão te entregar? Acho que sim. Porque são honestas. E meus amigos? A gente vai saber disso agora Deixa <risos> aqui Então, a gente, quando a gente tá aplicando, Ela vai ligar para os meus amigos E eu vou ligar para a amiga dela Vai, primeiro que eu me passa o número O que será que Quem é... eu Primeiro eu vou ligar para um amigo meu ou... liga para um amigo meu Mas coloque em Isso Coloque em, em algum coloque mais pertinho, Pra todos poderem ver É, sei vamos. conforme eles Meu número Então, falando com vocês, um do meu amigo, ela começou a falar, né? Aí a gente eu vou mostrar aqui para vocês o que, é que ele falou, né? Tem ligação, Ari sumiu você estava com que tá, você tá aí, ele, deve estar tá chegando. Acho que sabe dele descarregou se descarregou quando ele chegar aí minha amiga Falei que eu sumi, mas ainda vou tentar ligar pra amiga dela pra ver se dá certo. Deixa só ela chegar em casa, porque a história ainda tá na rua, aí eu não consegui falar com ela. Então, vamos continuar aqui. Agora vou tentar tá ligar pra irmã dela. Mas... Ah, é mentira. <risos> é de Olha o meu irmão. Olha o número da taritinha. 9932. 99352. Oi. Oi, Thalita. Oi. É, Lara, a Emily já chegou porque ela saiu do trabalho seis horas e ela falou que ia pra casa hoje. Ela já chegou aí? Chegou. E ela pode falar comigo? Ela já dormindo. Ela já dormiu? Aham. Uhum. É porque é, eu esqueci de, de pegar o um negócio com ela e eu tô pensando porque eu vou sair... Aí eu não tô conseguindo falar com ela. Acorda lá ela rapidinho e só pergunta se eu posso pegar, que eu acho que tá dentro da carteira dela. Pera aí, aí. Tá bom. Olha <gülüyor> Foi Lara? Lara? Lara? Lara Camille? Lara? Oi. Então, ela acordou? Não. Tá bom, então. Então, qualquer coisa quando eu estiver saindo de casa, eu passo aí. Tá bom, então. Tchau, Lara. Obrigado. Vou ligar de novo agora pra falar que é trollagem Tá vendo aí, galera? Não pode confiar em mulher, né? Homem, só homem que é verdadeiro, só homem Vou ligar de novo agora só falar que é, é, é trollagem Se ela me atender também, porque ela é esperta Oi, amiga. Oi. Amiga? Cadê a Lara? Oi. Cadê a Lara? Oi. Fala pra você. Amiga. É trollagem, é Lara. Hã? Ah? É trollagem. É, eu sei. Ah, não, não. Não, não. Obrigado, Lara, por mentir. Entendeu? É mentira. Falou pra mentir pra tu estar aqui. Falou pra falar pra tu estar aqui. Mas é mentirinha. Muito obrigado, tá? You know, you Acho que a menina vai ser mais verdadeira. Eu acho que a menina vai ser mais verdadeira. Porque a, Mari, a Marina, meu melhor, meu melhor amigo, é namorado dela. Que é primo dela. Então eu acho que ela vai ser mais verdadeira. Gente, tá difícil atender. As meninas levaram tão a sério né? o negócio que elas fizeram um vídeo. Ele ligou aqui, do da mãe dele. Não foi, Sim, falou que qualquer coisa vai vir aqui. Sim, pra pegar não sei o que que o tio... Tá vendo, né? Tá Talvez, vendo? Tá vendo. <risos> Ai, também meio que Ei, já acabou de ligar pra irmã dela, agora vamos vou ligar pra Maria. Né? Marina? Alô? Marina? Oi? É o Ari. A Emily já chegou aí contigo? Porque Oi. a Emily falou que ia pegar uma roupa aí contigo. É, quando ela sai do trabalho e até agora ela não chegou em casa, ela já tá aí contigo? A Emily? É. Ah, tá. Ela tá aqui. Ela acabou de pegar no portão. Consegue passar o celular pra ela? Porque eu queria falar com ela rapidinho. O Juan tá aí, não? Só pra passar o celular pra ela, pediu só pra eu pegar. Só... Tá. Então. Tá. Ah, não, ele tá aqui, Nore. Ah, então tá bom então. Relaxar, que... Tá bom. Hein? Eu vou pedir aqui pra ela chegar, rapidinho Tá bom, então. Obrigado. E qual coisa eu te ligo de volta? É, qual coisa eu te ligo, tá? Obrigado. Tá, tchau. tchau. Nice. Não, liga com o jogo Vamos brigar agora para o de novo para ver se ele é muito obrigado quem assistiu o vídeo infelizmente aconteceu um erro de meu celular da memória cheia memória cheia aí parou de gravar mas deu um conteúdo muito bom espero que todo mundo se inscreva no canal deixe o like e deixe o comentário abaixo muito obrigado até o próximo vídeo